Olá a todos e a todas, aqui é o professor Rodrigo do IFRS Campus Ibirubá Eu vou fazer um tutorial sobre como colocar a intérprete de libras no, seu, no canto inferior direito da tela do seu vídeo ah, Eu já fiz um vídeo sobre isso usando o Live. então hoje eu trago uma alternativa a ele, o software OpenShot tá bom? Então já já vamos falar mais sobre ele Então vamos lá, eu vou começar apresentando para vocês o site do OpenShot e por que a escolha dele. Em relação ao Caden Live, ele tem algumas vantagens, uma delas é que ele é mais simples, tá? ele é mais fácil de se trabalhar, é óbvio que ele vai ter um pouco menos funções que o Caden Live, mas para o que a gente pretende fazer é excelente, outra vantagem, é um problema que surgiu, Bom, eu já vou aqui abrindo o site openshot.org, eu vou direto lá em cima em transferir e vai aparecer, vai abrir a tela de download. Ele reconhece automaticamente o sistema operacional, então ele já diz qual é a mais adequada para o meu sistema, como eu estou usando o Linux aqui. Caso você use Windows ou enfim tenha o Mac OS, ele tem para todas as plataformas e além disso, Uh, além dele ter para Windows, ele tem disponível a versão para o Windows Sistema 32-bits Que não é suportado no caso do Kdenlive Aqui então já surge uma alternativa àqueles que usam Windows e o um, Sistema 32-bits, tá? Então é só clicar em 32-bits, se ele não aparecer aqui em cima, porque ele tende a reconhecer o seu sistema E aí só clicar aqui, faz o download e instala normal, ok? Depois de feito isso, aberto o programa, ele vai ter essa carinha aqui, tá? Ele é bem simplista mesmo, bem minimalista, por isso isso torna muito mais intuitivo e fácil de trabalhar para quem está usando pela primeira vez. Eu tenho aqui os objetos que serão utilizados, eu vou colocar aqui. Aqui a minha pré-visualização do projeto, aqui todas as faixas que eu vou utilizar. Ele tem inicialmente umas seis faixas, eu acho. Uh, e aqui algumas propriedades de acordo com o que estiver selecionado então o primeiro passo a se fazer é separar os arquivos do projeto eu separei três para o modelo, para o tutorial que são o meu vídeo principal tá? o vídeo da tradução feita pela intérprete de Libras e um background que pode ser útil quando eu estiver manipulando o vídeo vou minimizar aqui vejo que já estão aqui eu vou colocar um em cada faixa, o background como vai ser bem por baixo, eu vou colocar aqui na faixa mais embaixo. No meio eu coloco o vídeo que eu gravei, o principal, e a intérprete de libras tem que estar na faixa mais superior. Veja que nós precisamos fazer dois processos uh, principais aqui em, em relação ao vídeo da intérprete no vídeo principal. Um deles... É, vocês viram que tem essas, essa camada preta, né? então a gente tem que recortar, tirar o que não interessa, redimensioná-lo para colocar no cantinho E ainda nós temos que ajustar, recortar o início e o fim desse vídeo também e adequar É como se fosse uma legenda escrita num, vi, num vídeo, um filme que a gente assiste A legenda ela precisa estar de acordo com a fala do vídeo, certo? Então vamos a esses dois aspectos. Primeiro nós vamos recortar, eu vou aproximar o vídeo, a gente, você seleciona a tecla Ctrl e rola para cima o screw do mouse. Ou vem direto nessa barrinha aqui, vem bem para a esquerda para deixar o vídeo bem ampliado. É melhor para a gente conseguir fazer ajustes mais finos. Eu vou dar um play aqui e veja que a intérprete começa, um ajusta casa, a é que câmera, quer. agora ela está na posição de início do vídeo. Então eu vou mexer aqui, vou selecionar essa barrinha vermelha aqui, até ela desse sinal, e eu vou trazer até aqui. Tá, vamos colocar ali no lugar de volta, vamos ver se ficou legal. Veja que a intérprete ela grava o vídeo de forma sequencial, então eu ajustando o início, provavelmente o final vai ficar ordenado. Todas as falas vão estar mais ou menos de acordo com os sinais que ela vai realizar. Vou novamente... Você possui no... Ok, eu vou lá no final. Vou arrastar até o final e ver como é que ele termina. Então, fica comigo. Então, aqui ela termina. Veja que praticamente vai fechar com o final do vídeo. Eu posso, talvez, só realizar um corte, mas eu não vou realizar isso. Se vocês. Então, fica comigo. Ele vai. Eu cortei basicamente o início e o fim. para tirar o que não interessa e a gente adequa. Então vamos lá, o próximo passo, aqui é bem interessante, inclusive demorei até me adaptar e entender isso. Esses efeitos que eu vou dar, eu vou colocar o cursor no início do vídeo para que ele não fique quebrado, né, para que ele seja aplicado no vídeo todo. Eu vou colocar o cursor aqui no início e vamos primeiro reduzir esse vídeo, ou vamos primeiro aparar as pontas. Eu vou aqui em efeitos, onde está aqui? Ah, aqui, cortar. Eu vou arrastar para cima do vídeo, tá? Arrastei aqui. Veja que automaticamente ele já fez alguns cortes. Eu vou clicar aqui no vídeo selecionado, ó, no efeito que eu coloquei, cortar. Veja que ele já foi cortado automaticamente alguns aspectos. Ó, aqui é a parte inferior. Eu vou tirar só a parte branca que não interessa ali. Aqui na esquerda, então eu vou reduzir um pouco, mas não muito, para que não corte. A parte dos cotovelos, quando estiverem abertos, na intérprete, então vou deixar 0,20 ali. E aqui na direita eu vou também cortar mais ou menos a mesma coisa, em torno de 0,20, tá? A parte superior, vejo que quase cortou a cabeça, eu vou subir um pouquinho. Aqui temos uma proporção legal. Dá até para diminuir um pouquinho aqui, certo. Temos uma proporção legal, agora basta reduzir e colocar no canto. E está pronto. Agora não vai ser com efeito, eu vou selecionar o vídeo aqui, novamente, com o botão direito do mouse, transformar, ou apenas Ctrl R. Vou clicar aqui e vejo que surgiu esses pontos de apoio, que é o que eu vou usar para manipular. Antes de fazer qualquer transformação, eu pressiono Ctrl para reduzir, porque se eu não pressionar a tecla Ctrl, ele vai deformar o vídeo. Na bolinha do meio eu arrasto. Vou reduzir um pouquinho mais, cuidando, lembrando de cuidar a proporção de um sexto ou um oitavo. A BNT recomenda um oitavo da tela, ou seja, dividir na metade, em quatro partes aqui. E esse vídeo da intérprete deve ocupar pelo menos esse espaço de um oitavo. Nós recomendamos em torno de um sexto, ou seja, um pouquinho maior, porque quanto mais ela a intérprete aparecer, mais vai facilitar para quem for fazer a leitura. Bom, o vídeo está pronto. Eu vou dar um play rapidinho aqui vocês verem. Você possui um notebook em casa com um ou um computador com um qualquer? Sim? Tá, ah, perfeito, até o final. Pronto isso, clica no botãozinho vermelho, exportar vídeo, provavelmente essas pré-definições que estão aqui já são adequadas, eu seleciono um título para esse meu vídeo, a pasta eu escolho onde eu quero salvar, aqui eu não mexo Deixo todos os formatos, MP4. O tamanho do vídeo vai ser mais ou menos de acordo com o que foi exportado, né? Aqui tem Ultra HD, aqui HD. Ele vai pegar. ele tem mais opções. Ah, aqui embaixo. Ó, 1920 x 1080, 30 fps. Esse aqui é um formato legal, tá? Ou. Oh. Depende de qual, qual a resolução que foi gravada, o vídeo original, mas é em torno de 720 ou 1080p. 1080p vai ser aqui, 30 fps ou 720 Eu vou deixar aqui então 1080p HD, então 1080p, 30 fps. Qualidade média tá ok, se você colocar alta ele vai aumentar o tamanho do arquivo e não vai, e não vai melhorar a qualidade. Exportar vídeo e pronto, tá? salvo o seu projeto exportado e prontinho, tá bom? Então, até mais, muito obrigado!